Fala pessoal, bem-vindos de novo à Taverna Hoje a gente vai começar uma gameplay aqui já em Windhelm para a gente fazer logo a missão da Dark Brotherhood Então vamos lá, a gente vai conversar com Arentus Aventino Que é um menino que quer que a gente mata aquela velhinha lá do, do orfanato eu vou mostrar para vocês também é, uma curiosidade: o que, que acontece se a gente matar a Astrid quando a gente é, conhecer ela pela primeira vez, né? Isso é uma coisa que eu nunca, nunca fiz, não cheguei a fazer na época que eu joguei, mas eu vou mostrar para vocês: é uma missão completamente nova, tá, gente? Aqui eles estão conversando sobre ele. Vamos aqui, ó. Salvar. Tem muito segredo. Aí ele tá fazendo o, o ritual, tá vendo? Cadê ele? Tá aqui. Come at last. <risos> I knew you would. Não, meu filho. It worked. I knew you'd come. I just knew it. I did the black sacrament over and over with the body and the things and then you came an assassin from the dark brotherhood. Uh, ver aqui. Um excelente. OK, vai. Lá em My mother she She died. I, I'm all alone now. So they sent me to that terrible orphanage in Rifton, Honor Hall. The okay. headmistress is an evil, cruel woman. The kind. The kind. but she's not kind. She's terrible to all of us. Ela é mal que nem água mesmo. Esse é assim, moleque é bizarro, cara. Olha isso. Ok. Vamos lá, gente. Logo. Inocência perdida. Deixa eu ver se tá ativado. Ah, já tá ativado. Vamos fazer o Fast Travel aqui? Eu acho que eu não descobri ainda o Rifting. Riften. é if ten. If ten por aqui. Ah, já assim. Então vamos pra lá. Foi até bom que está, está aqui de noite. Deixa eu ver no mapa que local map okay. É aqui pra baixo Vamos lá É bom tá de noite que aí a gente faz o negócio com mais facilidade Acho que as pessoas vão estar tá dormindo Fica mais fácil de resolver É aqui ó okay. Entrar Escondidos Chegamos no nada, vamos lá. Ela vai estar aqui conversando. A maldosa. A molecada já tá traumatizada. A filha da mãe ainda fica falando borracha. Beleza, velho. Você vai pagar pelos seus pecados todos agora, sua maldita. O Agora, love love esperar a galerinha sair fora! quero ninguém traumatizado! Quero todo mundo feliz! Constance! Sim, yes, Alright, I'll take care of it. Então vai, vai dormir. Cadê ela? Vamos fechar a porta. Fazer um assassinato top. Vou aqui devagarzinho, sorrateiramente. Seu destino está selado, sua maldita. Olha lá. Vambora. Vamos, Vamos ver a galera comemorando aqui que é maneiro. Olha lá. Olha lá. A molecada fica tudo feliz. Vambora. Coitada molecada, vamos lá. Agora é só você conversar com ele, ele vai agradecer. No Eu quero achar, eu quero logo uma armadura. Do. da Dark Brotherhood. Muito mais top. Grow up, the kind. Is she, you know. Tá morta, Luppy. I knew you could do it. I just knew it! I knew the Dark Brotherhood would save me. Here, just like I promised. This should fetch you a nice price. thank you. Thank you again. Vamos dormir. Agora vamos dormir, gente. Vamos ver se a gente. Aqui, deixa eu ver aqui. o que é, que é essa relíquia. É da família. Ah, tá. Só um prato? Tá bom. Vale o dinheiro. Eu não posso dormir aqui, né? embora pra um lugar de dormir, gente. Eu vou lá pra White Run, que é lá eu sei os lugares de dormir, então tá tranquilo. Oh, vampire hunters or something in the old fort near rift. vamos lá. drunking huntsman. qualquer cama serve tá. aí cadê o cara? deu cidade um. Gente, cadê o cara aqui, Vi? Oi! Mas ele já tá fechado? Foi mal, velho! Se você me ser Não quando o Lord Mirak aparece, todos vão que É Fora. Toma. Ai, maldita. Vem cá. Morreu, morreu, cadê o corpo? Aqui ó, hum, vamos ler e okay, conjure cat Essa, ok, que é só Pra a gente ativar aquela. Aquela nova... Oh, máscara feia, mas... boa É para ativar a nova DLC, né? Que acontece isso aqui Vamos dormir ali, gente Pra gente poder entrar logo na Dark Brotherhood Oh, você you algo? Aqui, gente, eu vou só dar uma dormidinha Cadê a, a mulher da estalagem, gente? Pronto. Não mostrar não, vai dormir Pode dormir que eu sei é onde é o lugar Aqui, ó Estou acostumado a tarde também, né filha? Deu certo, gente. A gente já vai aparecer lá. Aqui, ó. Aí, acordamos lá. Aí é o seguinte, gente. Eu vou fazer um você teste aqui. Só para vocês verem. Que é o seguinte. Se você matar a Street, que o que acontece? warm, still very much That's more than can be said for old Grelard. Hmm? Hum, tá o... Half-of-Skyrim knows. O o old gets butchered in her own orphanage. Things like that tend to get around. Oh, but don't misunderstand. I'm not criticizing. It was a good kill. Old Cron had it coming. And you saved você But there is a slight hmm, problem. Você vê, aquele pequeno Aretino estava procurando o Dark Brotherhood. Para mim e meus associados. Relar-se-con era, por todos os direitos, um contrato Dark Brotherhood. Um derrotado que você pegou. Um derrotado que você deve que Bem, agora. É engraçado que você deveria perguntar. Se você se torna, você vai ver os meus alunos. Eu... ...colectei eles de... Well, that's not really important the here and now that's what matters you see there's a contract out on one of them and that person can't leave this room alive but oh which one which one go on see if you can figure it out make your choice make your kill I just want to observe and admire no, vamos lá, Am to take your silence? Then you know where we stand. Repayment of your debt Bom gente, chegamos aqui na cabana onde fica a missão da Dark Brotherhood mas antes eu quero mostrar uma coisa para vocês se a gente matar a Street não é fácil matar se você tiver num nível igual eu tô mais no início com itens ruins e tal ela vai te dar problema então fica nesse local aqui um, um arp flecha resolve no stealth aqui, pronto olha o que, que a gente vai fazer dar o primeiro tiro espera ela procurar que aí quando ela chegar ela parar de novo, a gente se, se precisar, a gente vai dar uma facada nas costas dela, saca? Ela começa a procurar e tal, não vai achar nada. Você se afasta um pouco e espera. Se ela ficar longe, você dá outro tiro de, de arco e flecha, tá vendo? Se ela ficar perto, você dá a facada até você matar ela. Aqui você acha que já pode até acabar com ela, tá, tá vendo? Simples. Agora, se você foi enfrentar ela no mano a mano, amor, você tá fudido. Entendeu? Ela, ela tem essa, essa lâmina aqui que fica absorvendo vida, e aí você tá fudido. Aí vai começar essa missão de destruir a Irmandade. Deixa aqui no comentário se vocês querem que eu passe essa missão em paralelo, só pra vocês verem como que é. Tá ok? Vou download aqui e vamos fazer a missão do jeito certo. Bom, gente, então vamos fazer a missão do jeito certo É o seguinte Ela, ela pede pra gente escolher, né um, um dos três pra matar Faz diferença matar um, dois ou um, três Faz diferença nenhuma, tá, gente? Você matar um só ou matar os três ou dois Tanto faz Você pode conversar pra saber a vida de cada um eu vou matar qualquer um aqui, beleza? Ó, vou matar os três só pra vocês verem, ó já deu certo? Não mata os três. Beleza? Bem, bem. Tanto faz, entendeu? Ela só vai mudar o texto dela aqui, depois que você mata os três. Pois, ela vai convidar a gente para ir para lá. A minha ideia é ir logo para Dark, -te porque tem muito item bom. Cara. E a gente vai ter um cavalo bom. Eu esqueci, eu o não, eu esqueci Here's o nome do cavalo da Irmandade. eu esqueci, cara, você vai ganhar mas ele, mas você pode tem que fazer outras missões, sabe? Tá bom, lá, agora tem uma missão, cara, tem, tem aquele cara lá, esqueça o nome da Irmandade, cara, brother. cara, que é and doidão, brother. sabe? Life, eu vou mostrar ele pra vocês. Eu sei que lá tem uma escolha a ser feita, saca? Vamos ver se... Não tem nada aqui não, vamos embora Eu já, eu já olhei não tem nada aqui não Os caráter não tem nada, tá gente? Só roupa, armadura, essas coisas Vamos lá Vou lembrar aqui Eu já consegui esquecer Qual? Eu posso levar você para a Onde você quer ir? e a gente vai andando até lá na... Eu lembro que eu morri com uma caverna, atrás de uma, de uma pedra assim, uma coisa assim. Eu tô doido para trocar essa armadura, cara. Não tem nada a ver com o meu personagem. Era algo bem sombrio. Depois eu tô pensando aqui da gente começar a fazer as missões da Guilda dos Ladrões, cara, porque lá. Eu não meu Ah, é o. é Andar logo. Não logo. Eu é isso. Bora. Desculpa danada, cara. vou ver aqui quantas blocos são. Duas horas da tarde. Bora. Nossa, essa chuva bar com barulhão na orelha da gente. Eu vou dar nada. Né? É por aqui. é mano. beleza vamos lá opa tem sem querer. Vou procurar a Street. legal ah at last i hope you found the place all ok tudo bem well what happens now is you start your new life in the dark brotherhood minha armadura This as you can see is our sanctuary you won't find a safer place in all of Skyrim so get comfortable oh. no, não vou falar nada. Mm. yes the silence suits you <laughs> não, mate, Gives an air of mystery now down to business I'm arranging a job for you but in the meantime easier. Yeah. Eu não lembro, gente. Tem muito ah, tempo que eu preciso essa missão aqui. Um Dark Brotherhood. quero Beleza, valeu. É, depois eu vejo sobre isso. Mas esse é o jeito de entrar para. Ficou claro para vocês, gente, essa é a forma de você entrar na Dark Brotherhood Vamos soltar aqui Ó, apunhalar pelas costas, causa o dobro de dano ah, Se eu quero, fala sério, claro aqui minha armadura, que merda que era antes Vamos pôr tipo aqui, que fica mais fácil a Armadura etérea aumenta a resistência a venenos Tá bom. Mesma armadura, que a mesma defesa, né? Isso aqui não. Piara, botas, as botas. Botas etéreas. Caminhada mais silenciosa. Eu tava com essa aqui, cara. Não é pra você ver, nada a ver. Capuz, isso aqui. Nossa Oh, é muito bom a armadura da, da Dark Brotherhood Beleza, gente anel da Portividade Já tava comigo Ok Vou só fazer uma coisa para vocês verem aqui Vamos ver se a Astrid tem alguma coisa interessante Ó oh. Cimitarra não eu, eu tenho que pegar mais um perk aqui ó, eu tô aqui já, ó. e furtar, eu tenho que pegar esse perk aqui de cima, que é roubar armas equipadas. Ela tem uma adaga boa demais, eu já posso pegar ela pra mim, entendeu? Aí gente, aqui ó, é só você conversar com o camarada aqui. Okay, wait, Oh, you're Ele vai te dar a primeira missão. Oh yes, have Oh yes, please Aí, ó. muito mais legal. Babette oh, yeah, oh, é muito psicopata, velho, so ela é muito <risos> esquisita. Na moral. <Lé>. Ah, tem uma palavra que Eu vou aproveitar. Ah, o que é? é? Tá Matar o mercado para a morte. Ah, isso aqui é bom demais, gente. Bom demais. Eu não tenho dragons. Ah, eu tenho. Pô, que beleza. Opa. Ó, é desbloquear, pô. É isso. Vou favoritar Já deixa aqui Viu? Pronto Isso ajuda a matar então, você é a missão que ele dá aqui só a gente terminar o vídeo Going for the mysterious and brooding thing, huh? That may work for your targets. But you'll find I'm not so easily impressed. Did she now? Well, as it turns out, there are a few lingering contracts we haven't had the chance to complete just yet. And more. Dribbling in from time to time. Eu tenho que fazer as missões principais também, né gente, para dar uma evoluída no jogo, senão não vai sair isso. É isso. You can turn each one in as it's completed all wait e turn in the whole group and all the targets have been eliminated whichever works for you. aquele I am after. Well, let's get started. targets are the and a Deixa eu ver. Quando três. Ok. Você tem pessoas uma coisa, aqui Sou é um ladrão compulsivo. Então, é verdade? My compliments. Opa Dano 9 A minha quanto? Vamos ver 8 Eu quero essa faca dele Vou tentar a sorte Viu? Ah, cadeira, hein, gente Fala sério é, Aqui, okay. ó Eu... Uhum. Favorito, ok. Uhum. Ok, aqui uma estilo Um, vou pôr aqui no cinco, no quatro. Não, no três. A cura eu ponho no quatro, pronto. Aqui, ó. Ar. um e 2, não é um e quatro. Eu tô arrumando. Tá. arrumar isso, hein. Vou ter que fazer o seguinte. Será que eu vou ter que toda hora estar entrando aqui? Deixa eu ver dois. Um. Agora já entra certo. Beleza. Beleza. Ótimo. Bom meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. E a gente se vê no próximo episódio aí, fazendo algumas outras missões da Dark Brother ou da missão principal. Não esqueçam aqui de comentar o que vocês preferem. Um grande abraço a todos aí, até a próxima. Tchau, pessoal.